Oi, meu nome é Mariana e eu vim falar um pouco para vocês hoje sobre a nossa linha de colágeno Skin. É uma linha pensada para a saúde da pele, cabelos e unhas e ela vem com uma nova formulação, onde a gente conta com 100mg de ácido hialurônico juntamente com os peptídeos de colágeno do tipo 1, da marca Verizol, as vitaminas A, C e E, biotina e ácido hortoflícico. A linha Collagen Skin está disponível em três sabores. No sabor neutro, no sabor cranberry e no novo sabor limão siciliano. E você pode tomar a sua dose diária de colágeno, preferencialmente em jejum, ao acordar ou antes de dormir, para melhorar a absorção.